Ele deve ter caído na internet Ah, caiu do Daqui a vez pouco vez. ele volta Será que a gente vai esconder Aqui mesmo Já se abaixou? Tô só agachado aqui Eu não acho que ele vai voltar agora, não sei não. Ah, ele A internet caiu, Sim, ele vai gravando. voltar daqui a pouco Tô gravando Eu não tô Só pra gravar rapidão Já coloquei Vou ah, meter 38 38, eu tô de longhorn que eu vou pegar a pistola. Ele desconectou ele aí na frente. Tarde, essa árvore que... aí, grande. Essa árvore grande. Que ele caiu, então. Ele caiu, não. Ele caiu a internet, porque foi de uma vez, sumiu. Hum. Dá pra te ver daqui. Três tiros. Você tem que dar pra matar ele. De... Vou dar seis só pra garantir. Caraca. <risos> garantir, pô. Se tiver de colete, também é 3? Não lembro. Ai, cacete. Ficou olhando Alô. pra não perder ele. Fui ver minha gravação. Caramba, do nada o maluco some e tal, na mira dele. Ia dar um tiro. Que merda, né? Se eu, se eu tivesse visto... Eu ia dar tiro de Longhorn. Ah, Longhorn, é legal. Sim. Foda que tá muito danificado, eu queria um ah. arrumador. Engraçado que esse 38 é sempre impecável quando acha ela. É. Engraçado isso. Vou em terceira pessoa. Talvez seja mais fácil matar. Ah, eu não tô em terceira pessoa. Eu tô no meio da árvore. Não vejo nada. Uma música chata. É, é, é ficar né? em pé pra ter certeza que eu vou matar esse filho da mãe. É melhor pra correr, sabia? Maldito. Uma hora ele conecta. Uhum. Não sei Parece. que seja hacker. Ele portou pra longe. Mas que hacker é esse que não ia querer matar a gente, né? É, então. Então é só uma queda de conexão mesmo. Uhum. Daqui a pouco o aparece. Eu tô mirando bem na árvore, tá? Você falou que é na árvore. Não, eu também. Ele desconectou na árvore. Só caiu, né? Correndo e Não, sumiu. não, ele sumiu. Só. Tchum. Então, ele sumiu, evaporou. Ele caiu. A internet caiu. Sim, evaporou. Daqui a pouco ele entra aí. Campo aberto. Olha, ah, ele tá escondidinho, né? Então, beleza. Os capacete vermelho. É, que... esconde um monte. Se fosse verde. <risos> Mas a planta é amarela, é Que eu tô. É, ah, mas a minha é verde e é amarela. Caramba, cadê ele? Percei sentido dessa minha arma aqui. 357, difícil achar 357. Eu tenho outra caixa aqui. 357? Sim. Ah, depois você me dá. Não. Dá sim. Conecta, por favor. <risos> Tem que morrer. <risos> Você tá de pé ou agachado? Tô de pezão. Também Barulheira de folha <risos> Ah, isso aqui não precisa ficar com, com a mira apontada Você pode ficar uhum. segurando o botão direito ó, Já tem um lugarzinho pra tirar, ó Sim Maravilha Ah, mas... Esse cara não vai te conectar mais nem a pau. Ele não sabe que a gente tava seguindo ele Eu acho Ele não viu? Não, ele tava correndo e não viu Ele não tinha olhado pra trás hein Então ele não tava vindo atrás da gente, não? Ele tava, tipo, flanqueando a gente Mas na hora que eu comecei a dar tiro, ele vazou Ficou com medo É, mas ele tava mirado na gente Que merda, hein? Percebi que era um bagulho diferente Não era zumbi Será que... Bom, ele caiu aqui, né? Ele tem que voltar aqui, na teoria. Ele normalmente volta mais pra trás, sabia? Quando cai, Sério? ele sumindo. Você não lembra quando caía e de repente aparecia em outro lugar? Ah. Se for isso, então ele já voltou. E tá em outro lugar. Não, ele vai ficar nesse campo aberto aqui. Não tão longe daqui, entendeu? Vai es... ficar por aqui. Não na... exatamente na árvore, talvez. Merda. Por causa que quando... Ah não já sei É ao contrário se você eu acho que é o seguinte se você vir desconectando na árvore ele vai aparecer na árvore mas para ele ele vai estar tá mais para frente tá entendeu você demora mais você cai mas você demora para perceber que caiu uhum. aí você continua jogando você não lembra quando sim, vi, sim. Falava, ah, tô jogando você falou não você caiu". eu falei não tô jogando tô aqui ó <risos> então ele vai aparecer tá aí. Pra... aí ele vai aparecer aqui a ah, não sei que seja um hacker realmente teleportou para longe é tá aqui é meio ruimzinho né não tentou matar a gente não é ah esse cara vai morrer eu não saio daqui Boa, tá. Sério? eu não saio daqui até esse cara sair dali Ixi, aparecer um aí vindo cá. tô vendo mas se ficar paradinho ele nem vem hospital, não, hospital do lado, é né, ou é, já foi lá sei. não sei, tô falando que tá ali só ah tá, a gente voltou pra delegacia eu sei que doideira pegando o um cara de frente, olha que merda né é não merda falando não ver ele antes dele ver a gente sabe, aham, uh -huh. incrível isso não, mas é bom de qualquer jeito a gente viu ele Sim. O que importa é ver, e não morrer pra ele uhum. Quanto tempo ele vai demorar? Não vai voltar mais não Se fosse eu desconectava ia fazer outra coisa Ele não sabia que a gente tava seguindo ele É hacker mesmo? Pode ser no meio do nada, né? Sempre tem perdido. Aham. Uh -huh. Ele não tinha muita coisa, não. Não deu pra ver direito. Não? Não. Pessoal, a gente tá aqui e começa a passar uns caras ali do lado. Nossa. Uns... Lá na rua ali, passando. Tchou, tchou, tchou, tchou, ver, gente. Ah, não sei. Talvez ele me veja. Minha florzinha Deixa não é ver. muito boa, não. Ah, dá pra te ver. Daqui eu tô te vendo. Deixa eu ver. Onde eu fico, então, hein? Ah, não. Pera aí. Fica quieto. Vamos ver. Aí, apareceu! Morto. Morreu. Nossa, Ai. glocada, hein? Glocada. Cacete. Vambora. Vai começar a vir zumbi pra cacete. Glocada, hein? Você é louco. cara tá cheio das coisas, né? É, glocada pra ah, caramba. Uou, quanta coisa. Eu tenho uma spotter, só isso. Uma BK. Vou pegar essa BK e tirar a bala. Olha o zumbi vindo. Olha ah, o zumbi, o zumbi, o zumbi. zumbi. Sim, eu tô vendo. Uma spotter. Ai, ah, vamos, vamos despistar eles vai Vamos, depois a gente volta no corpo do cara. Vou ter que recarregar. Minha aí, Fechei, fechei. Ai, zumbi! Você tá atirando? Aham. Uh -huh. Sporter. Ouvi o lobo! Entra lá na casa! Hã? Lobo! Eu vi, tô dentro de um lugar já. O lobo já tá aqui, você quer saber? O lobo já tá aí no teu pé. Todos os zumbis estão vindo pra você. Macaco! Tá pra você tem uma mozinha. Meio do nada aqui. Mamosim? Mamosim carregado? Não. Pega é ela, Peguei. Mas tô achando bizarro isso aqui. Ai, o lobo. Não era, não era dele, não? Não. Nossa, consegui muita munição, muito carregador, muito tudo. Nossa, depois Vai. a gente tem que. Ai, o lobo maldito. Vou ter que matar esse lobo. Caramba, minha... eu descarreguei o pente, ele não morria, não morria. Nossa, eu vi ele correndo. Nossa, um minuto que a gente se distraiu, você percebeu? Sim. Caramba. Incrível. porque que eu fui ver um negócio, o cara me aparece. Maldito, que deu? porra do se lobo. Se deu, se tudo deu, né? Sim. Olha o lobo aqui, credo. O zumbi não mata o lobo? Não morre pro lobo? Não, não tá nem aí. Eles não treta. Quer é, quero matar o Que esse mano. Ele tá me enchendo o saco aqui. Caralho, o cara achou que a gente não ia ver. Sim, sim. Ele caiu mesmo. Caiu, voltou, esperou um pouquinho. Agora eu vou. Tá frio, tá frio. <risos> tá limpo. Morreu. Sim, igual. Ai, caramba, que engraçado. A gente pega sempre essas horas, né?